Olá, sejam bem-vindos a Top Lens, uma série que vai acontecer aqui no canal dia 18 do 3 às 15 horas. Top Lens, não percam!